E aí, nesse dia, tinha tido detetização na Lan House. E aí daí, do nada, mano, começou a sair umas baratas de dentro. Tinha umas mina na frente da Lan House, tá ligado? Daí eu peguei e fui lá, mano, peraí, mano, deixou, né? Pá, pá, pá, pá, pá. Comecei, mano, a pisar nas baratas. Chacínio da mina, Lan... ai, ele tá chamando a gente. Daí mina, ai, ele é praticamente um Gordox. Daí eu falei, mano, até por causa de Rodox que matou uma barata, tá ligado? <risos> <risos> Daí eu peguei e falei: Caramba, gostei, mano, tá ligado? Gordox, Gordox é imponente, <risos> né, velho? Gordo matador de barata. <risos> e tal. Aí virou, mano. Caralho! Gordox, A história é. de origem. De um gordo matador de baratas. Matador de baratas, mano. Envenenado. E a senhora ainda falou, mano, Gordox! Não, mano, mano, mano. Gordox, É, Rodox com gordo, gordoques. mano, não, não, da hora, não. Coloquei é, hoje... meu nome no corujão, mano, e fiquei em primeiro lugar ainda, gordoques. Matador exemplo, eu de Deus, baratas. Deus que quis, velho. Fiquei, mano, corujão todo em primeiro lugar, velho. De AW destruindo.